Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa bolsa aqui, ó. A nossa bolsa Slim. Vamos estar tá fazendo ela hoje aqui no canal, gente. Slim Pet Chic, né? É o nome dessa bolsa. Ela tem a guia aqui dentro de segurança, né? Ó, é. Tem bolsinho. É linda essa bolsa e fácil de fazer. Nós vamos estar tá fazendo ela hoje aqui no canal.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 Meu povo, vamos fazer a nossa bolsa slim, nossa bolsa pet slim, bora lá então? Então, a ah, nós vamos precisar de duas meia argola, né? E uma argola, como eu não tenho argola, eu vou colocar três meia, meia argola, tá? A ah, nós vamos usar essa alça de bolsa de nylon aqui, tá? Então, dez centímetros cada uma, três alça de bolsa, tá? Dez centímetros cada, tá? Uma vai... Cada uma vai ter uma meia argola, né? No caso, uma delas e a cargola, mas eu não tenho, né? Vamos usar um metro, tá? De bolsa, de alça de bolsa de nylon aqui. Um metro, tá? E um regulador, tá? Você pode estar tá usando aqueles de plástico também, Tá? Um regulador pra gente, tá? Vamos usar 30 centímetros de alça de bolsa e um mosquetão pra gente tá colocando dentro da bolsa, tá? E também vamos usar os nossos moldes, tá? Isso aqui tem lá no molde, é pra você fazer a alça, mas se você usar a alça de bolsa, um metro de alça de bolsa, você não vai precisar usar esse molde, tá? Caso você for fazer... Com tecido, a alça, aí você usa esse molde, tá? Aí você corta uma vez, tá? Ah, o fundo. O fundo você vai cortar dobrado aqui e aqui, tá? Aí ele vai ficar assim. Você vai cortar três vezes, tá? Ah, uma vez pro fundo e duas vezes pra almofadinha que vai dentro, tá? Então, ele é assim, ó. Ele é dobrado aqui em cima e aqui, tá? Três vezes, tá? Aqui uma vez tecido principal, uma vez no fundo. Aqui eu tô usando tricoline, tá? E um tecido de algodão aqui, tá? Um tecido uma misturinha de algodão. Então, mas você pode estar tá usando a ah, testoline, pode estar tá usando belize, pode estar tá usando a ah, sire, você pode estar tá usando até tactel, você pode estar tá usando vários tecidos aqui pra fazer essa bolsa e jeans, tá? Particularmente, o jeans é o que vai se acertar melhor aqui, tá? E o tricoline, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado. Aqui, gente, esse molde aqui, né? Esse molde aqui, ou você pode cortar ele... Ó, são dois moldes. Aqui eu fiz inteiro, tá? Eu fiz inteiro. Então, você corta um, duas vezes inteiro. Uma vez no forro, outra vez no tecido principal. Porém, se você quiser fazer, por exemplo, aqui de uma cor, aqui do outro e o corpo de outra cor, uma cor mais coloridinha, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu fosse fazer dessa mesma cor aqui. E aqui no meio eu fosse colocar o rosa pra combinar. Aí você corta separado, tá? Aí dá pra você cortar separado. Aqui eu só cortei ele junto aqui, tá? Então, eu cortei duas vezes dobrado, tá? Uma vez no tecido principal, uma vez no forro, tá? Tá? Vou usar o tricoline como for Aqui os bolsinhos, né? Bolsinho maior uma vez, bolsinho menor uma vez Lapela do bolsinho maior duas vezes, lapela do bolsinho menor duas vezes, tá? Esse aqui vai tá no molde também, tá? Na modelagem pra vocês, tá? Ele é pra fazer um bolsinho pra colocar a garrafinha d'água do lado, tá? Então, vai estar tá lá para vocês também, tá bom? No, na modelagem, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa bolsa, ok? Então, bora lá. Você vai precisar de elástico também para colocar no nosso bolsinho aqui d'água, tá? Bolsinho de pôr água, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça, tá? Vamos pegar aqui o nosso... Já vamos passar uma costura aqui nos... Nas nossas argolas Lembrando que isso aqui você tem que queimar, tá? para ela não desmanchar, tá? É o que vai dentro da nossa bolsa para o nosso bebê ficar preso lá dentro, tá? É o que vai dentro da nossa bolsa, né? Pra gente prender o nosso bebê, tá bom? Então, eu usei aqui 30 centímetros, né? Aqui agora, né? Ó, aqui a gente vai colocar essa parte aqui por dentro, tá? Ó, aqui por dentro. Aqui a gente vai pegar essa parte aqui E aqui a gente pega essa parte aqui e passa por aqui, tá? Aqui, ó, pra você regular aqui o tamanho da tua alça, né? Depois tu só regula o tamanho da tua alça, ok? Então, é isso que vocês têm que fazer, tá? Ó, coloca essa parte aqui, tá? Coloca essa parte aqui, e essa parte aqui de baixo, você vem e passa por aqui, e aqui você vai passar uma costura, né? Para você regula o tamanho da tua alça, ok? Então, essa parte aqui tá pronta. Vamos pegar os nossos bolsinhos aqui, vamos passar, fazer a bainha dos nossos bolsinhos. do nosso bolsinho, nós vamos pegar aqui, ó. Vamos medir bem certinho aqui, ó. E faz, passar uma costura aqui, tá? Mesma coisa do outro lado. Vamos passar a costura aqui. Vai cortar. O bolsinho que a gente vai pregar na nossa bolsa, tá? Mesma coisa, a gente vai fazer com esse aqui, tá? Vamos fazer as nossas lapelas avesso com avesso aqui. Também tua bolsa, tá? Né? Mesma coisa com a outra lapela. nossa Nossa bolsa de água aqui, né? Vamos passar um elástico aqui. também a gente vai franzir tá gente, a gente vai franzir aqui embaixo para ficar franzidinha aqui aqui reserva vamos pegar as nossas alças aqui agora vamos pegar essa parte aqui ó essa parte aqui molde aqui vamos pegar o nosso principal aqui né que é esse aqui vamos pegar nossos bolsinhos Vai aqui e vamos pregar aqui os nossos dois bolsinhos. aqui você pode colocar um velcro aqui ou um botãozinho, tá? Ó. Colocar um velcro ou um botãozinho aqui. OK? Mesma uma coisa aqui com outra bolsinha, tá? assim. Reserva. Agora, vamos pegar essa nossa parte aqui. o nosso molde mostra aonde a gente tem que dar um, fazer umas preguinhas para ela ficar certinha né aqui a gente já fez uns piques vou fazer no, no forro também a gente a gente vai fazer preguinhas aqui, tá? Ó, a gente fez piques. Uma coisa aqui temos as preguinhas agora vamos colocar a nossa bolsa aqui no meio tá vamos a nossa bolsa de água nosso bolso de água né vamos fazer um pique aqui a gente saber que aqui é o nosso meio ok e fizemos um pique e aqui a gente vai pregar a nossa bolsinha tá vamos passar não se preocupe que o molde do bolsinho aqui vai direitinho para vocês tá no tamanho certinho não precisa se preocupar tá para vocês não se perder aqui nesse bolsinho tá bom aqui que eu depois de eu ter feito o molde que eu lembrei que dava para fazer um bolsinho aqui, que tá legal para carregar a garrafinha d'água né mas Ficou assim. Essa parte aqui, ela tem que dar certinha aqui, tá, gente, ó? Ela tem que dar certinha aqui. Aqui, ó, fizemos todas as pences que tinha que fazer, pregamos nosso bolso aqui, ficou assim. Agora, a gente vai pegar a nossa alça aqui, tá? E vamos pregar aqui. Então, essa parte aqui já tá pronta. Essa parte aqui tá pronta. Agora a gente vai fazer o fogo. Então, a gente vai colocar um gancho aqui e a nossa alça. E a nossa alça daqui aqui. Vamos colocar um gancho aqui depois, ó. E a nossa alça daqui aqui. Vou colocar esse aqui. aqui. Tá? Então, vamos fazer o nosso forro agora. O nosso forro é a mesma coisa. Mais fácil que não tem um o bolsinho, né? Então, a gente vai fazer aqui, onde a gente fez os piques certinho. A gente vai... Fazer os nossos... nossas pence, né? Vamos pegar a nossa alça e vamos pregar aqui. Vamos pregar o nosso forro na nossa peça aqui. Aqui vamos passar a costura aqui, tá? Aqui vamos passar a costura aqui também, tá? Agora, a gente vai... Agora, a gente vai pregar uma na outra aqui, tá? Ó, avesso com avesso, direito com direito. A gente vai pregar uma na outra, tá? Vamos colocar aqui, aqui, costura com costura aqui, depois quando a gente virar, vai ficar assim, tá? Ó, costura com costura aqui, a gente vai passar uma costura por tudo, tá? Juntando as duas peças. Só um embaixo pra gente virar, Ok. tamanho P, tá? Pra pinte pra cachorro pequenininho. Aqui, toma cuidado com o bolso, né? Que tá assim. Aqui em cima também a gente não vai passar com costura, tá? Aqui em cima a gente não vai passar costura, porque depois a gente vai colocar a alça, tá? Ainda tem que arrumar, a alça, tá? Até aqui, antes de acabar a costura, a gente vai colocar a alça. Agora a gente vira, tá? Vou tudo. a gente vai pegar a alça aqui, tá? E aqui para dentro. A gente vai passar uma costura aqui, tá? Ó. Fique virado assim, tá? vai pegar a alça, vai colocar, costurar essa parte aqui e essa aqui de cima aqui, tá? Ó, a gente vai dobrar pra dentro aqui pra dar acabamento e vai colocar ela bem aqui, assim, ó, bem aqui e passar um arremate aqui, tá? Que ela fique bem reforçada. a nossa alça, ela vai ficar assim, ó. A gente vai passar uma costura daqui até aqui, pra ela ficar bem ajeitadinha, tá? Ó. Daqui. Segundo bolsinho aqui, ó. Vamos arrumar bem aqui o nosso forro e nosso bolsinho. E vamos passar um três pontos aqui, ó. E ela vai ficar mais Uma costura aqui. Bem segura, ok? Agora, aqui, ó. Aqui a gente vai, lembra aquele pedacinho que ele deixou? A gente vai colocar aqui para dentro, né? Bem no meio aqui da costura, tá. E aqui a gente vai despontar a nossa peça toda, desde aqui. A gente vai vir despontando a nossa peça, ok? Então, bora lá. Uma costura que você fez, né? Para prender ali em cima, mais uma costura aqui para prender bem e vem para espontando. Agora vamos prespontar esse lado aqui. Ah, gente, aqui poderia colocar o outro gancho, por isso que eu coloquei três ganchinhos, que era pra pôr um aqui e um aqui no bolso, ó. Eu ia colocar um aqui no bolso, tá? Eu ia pôr um no bolso e um aqui, tá? Mas, como vocês viram, eu usei só um aqui, né? Então, vocês podem usar só um também, tá? Desculpa, tá? Ó, aí aqui você regula o tamanho da tua alça, ok? Ó, tá? Então, eu ia colocar um ganchinho desse aqui, tá? E acabei, ao invés de costurar direto aqui, eu ia colocar um ganchinho aqui, tá? Ia colocar outro ganchinho, que eu coloquei três ganchinhos, é, três lua, meia lua, né? Meia, é Que um eu ia colocar aqui pra tá colocando, ó, o... Um chaveiro, alguma coisa, pra ficar bonitinho, né? Pra ficar bem bonitinho, mas acabei esquecendo. Deixa ali agora. Ficou sem, mas... Paciência, né, gente? Vamos dar um, uma mais, uma costura aqui. Pra ficar bem forte, né? Quanto mais forte você estiver, melhor, tá, gente? Lembrem-se que é pra carregar os bebês de quatro patas, né? Ó, tá? Olha só. Agora, o nosso fundo, né? Esse aqui eu já vou colocar aqui pra gente não esquecer, tá? Ó, esse aqui eu já vou colocar aqui pra gente não esquecer. Então, eu vou prender aqui pra gente não acabar esquecendo esse aqui daí. Ó, prender aqui em qualquer lugar, porque depois isso aqui é pra nosso bebê ficar preso aqui dentro da bolsa, tá? Então, eu geralmente gosto de prender aqui, ó nessa parte aqui, tá? Mas fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou passar aqui já pra deixar preso. Pro... Se você não tiver, né? Isso aqui você pode estar tá colocando isso aqui e com a guia dele da, do bebê você prende ali, tá bom? Então é isso. Agora, vamos fazer nosso fundo, então. Vamos fazer o nosso fundo para... O nosso fundo é três vezes, né? Uma vez é o fundo, que é esse aqui, que é da cor que vai ficar aqui, né? Então, a gente já vai prender tá? A gente vai achar o meio aqui. Meio do fundo aqui. Meio do fundo aqui. Aqui também a gente vai achar o meio, tá? Se você quiser passar uma costura aqui para ficar mais seguro, né? Eu particularmente acho melhor até um overlock, é uma limpeza de overlock. Eu acho aconselhável fazer isso, tá? Uma costura de segurança, né? Passamos uma costura de segurança. Meio, tá? Vamos começar aqui pelo meio. Alfinetamos o nosso fundo e agora vamos pregar o nosso fundo, ok? Vamos lá. Se você quiser passar na overlock, você passa na overlock para dar acabamento, tá gente. Aqui você pode passar na overlock que o acabamento fica melhor, né? A gente não vai passar, mas você pode passar na overlock tranquilamente. Aqui você vira a tua peça tá. Você quiser deixar ela mais confortável, né? Aqui também, se você quiser colocar zíper, ó, desde aqui, colocar zíper até aqui também dá. Aí você quer deixar ela um pouco mais confortável, você vai fazer as tuas almofadinhas, né? Pra colocar ali dentro da tua bolsa, né? Então, como que tu vai fazer isso? Eu. Corto no meio aqui. Fazer um acabamento aqui, né? E agora, a gente vai pregar aqui. Agora a gente vai pegar aqui. Coloca aqui. Faça uma costura por tudo E aí, ou você faz uma almofadinha, ou você pega um livro, um, um, né? this. <laughs> Assim, vamos pegar uma espuma e pegamos uma espuma, cortamos ali, né? E só colocamos a nossa almofadinha aqui. assim gente olha só como eu disse esse é um tamanho P né PP aí você quer fazer maior aí é só pegar um molde tamanho maior e fazer o maior mas olha só quer deixar sem almofadinha eu prefiro sem almofadinha né Olha só, ficou assim a nossa bolsa. Ficou assim. E aqui dentro. Tamanho PP. Como eu disse, eu fiz três desse aqui porque um eu queria colocar aqui para colocar um chaveiro, para ficar mais bonitinho. Mas acabei esquecendo. E o outro e aqui, né? Mas aí a gente colocou direto. Tá? Mas você pode tá fazendo como eu fiz aqui, ó. Só com um. Tá bom, gente? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Aqui é procurar água, né? A garrafinha d'água. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Agora tá? sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então bora fazer muitas roupas pet. Bora fazer bolsa. Bora fazer cama.